pegar uma outra paisa, a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo. Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer mais o um segundo vídeo aqui que nós fizemos o primeiro, ele está dando um pózinho de ouro e eu não acabei de apurar no primeiro vídeo agora eu vou acabar de apurar no segundo vídeo nosso amigo Edson aqui que vai fazer filmagem. Estou mostrando um pouco aqui da pedreirinha aqui, ó. Onde está primeiro ali. Agora o Edson vai continuar filmando. Agora nós vamos apurar ele mais, para nós ver que oh, vai sobrar no fim. ver se nós já vemos coisa aqui Aqui ó Tá dando para ver no meio da areia preta Não sei se o celular tá pegando ali Porque o sol tá batendo então, ó, Tá dando para ver as pintinhas No meio da areia preta Vamos apurar mais um pouco E aqui e outra tem umas par aqui em cima e que vamos apurando mais. E É umas pares delas agora. que outra aqui, aqui ó. aqui, ó. Não, as par de coisinha amarela esses amarelinho é tudo pozinho. Aqui ó, na beirada amarela As pintinhas Se eu é virar aqui do lado do sol vai melhorar Aqui ou vai piorar E aqui ó, pintinho amarelo Vamos dar mais uma apurada nele Aqui em cima, aqui ó Menos. Mulherinho um ali Aqui, ó Aqui, aqui, aqui, aqui, Tá dando sombra O que que tá dando sombra? Bateia? Hã? Tá pegando sombra? aí vamos virar por Aqui, ó farguesa, pequenininha. Aqui não vai apurar muito, porque eu... senão eu jogo ele fora também. Tá vendo? Aqui, ó, viradinha amarela. Aqui, ó. Aqui, ó então se eu apurar muito ele eu vou acabar jogando ele fora então esse aqui agora eu tenho que levar ele desse jeito porque é aí você vai ver Agora eu tenho que tirar eles, vou tirar eles daqui. Vai escorrer só Não um vídeo, vou escorrer essa água aqui. Tá dando pra ver no milho, hein? Vai tomar mais perto. Visto pra cima. Assim. Pra baixo. Vocês vão olhando aí cada. A pintinha amarela que você vê que tá aí é que vai ter que tirar depois, vai tirar depois, entendeu? mostrando aí pra vocês aí ó, peraí, vamos ver se não é que não entendeu? Vou pegar a mão um pouco na sobra pra vocês verem aí também, mostrar bem de pertinho pra vocês verem aí no vídeo, ó. Não, vai ser. segura, vai rolar, velho. Tô mostrando isso aí pra de... yeah. vocês, ó, entendeu? vocês veem aí no vídeo, vocês falam, mas que tá com vestígio de ouro, tá. Difícil, não ouro em pó ouro em pó tá com outro em pó mesmo parece tá com ouro em pó e essa areia agora vai vai olhando aí pra vocês verem agora nós vamos ter que tirar ele daí tirar para guardar para levar para ver terminar de fazer o, o procedimento tem que fazer Pra alguma coisa não? Pra nem mostrar que agora Mostrar aqui onde está as peneiras Que é onde nós tirou, que aqui é um encosto Esse aqui que é o um encosto Que é onde vem, que é o rio Que vem de cima lá Então o pesado ele estaca aqui, ó ele vem lá em cima quando ele enche aquele enche mesmo ele joga aqui ele passa aqui então o pesado fica encaiado nessas pedras aqui Então fica tudo encaiado aqui ó encaia nas beiras do barranco aqui ó. então é um lugar muito bonito gente. e nós vamos encerrar logo esse vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like para que o canal possa crescer e lembrando os amigos aí das variões o amigo que tiver interesse a descrição está embaixo do vídeo <risos> o elcio lá que já está entrando dentro da água lá agora ele vai pegar um peixe com a mão né e hoje eu vim fazer esses vidinhos aqui desse lugar que nós bate aqui uma coisinha e mostrar aí para os amigos também que Algum farelinho de ouro tem aqui na redondeza de vinho. E nós vamos encerrar o vídeo. Até o próximo.